Então, olha só que notícia interessante que aconteceu recentemente, descobriram que a vacina de spray nasal recomendada pelo Bolsonaro é uma solução para o Covid-19. Não é mentira, eu mesmo chequei, pesquisei e realmente apareceu que é a solução, tá? isso segundo especialistas no caso. Assim, mais uma narrativa lacradora caindo e mostrando aquilo que diversos escritores né, disseram há muito tempo atrás: de que outros países sabotam, digamos, os entre muitas aspas inferiores, né? como foi o caso da Geórgia, né, de Cuba e de inúmeros outros países. Né? Enfim, mais uma mentira desses americanos infiltrados revelada e provada falsa, né? Um ótimo dia para o nosso país e um péssimo dia para os Estados Unidos e semelhantes. Então é isso, até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e falou!